Então, boa tarde a todos. O um, meu nome é Vítor Agostinho e eu vou apresentar parte de um projeto que, que eu chamo Moldes Mutantes, que é um projeto que vem desde o... que é o, que é a minha, foi o meu tema de mestrado na é exato. Bom, uh, eu já tenho alguma experiência no que diz respeito a trabalhar na indústria, já trabalho há alguns anos na indústria de cerâmica. Antes, também já tinha trabalhado e colaborado com empresas de vidro. Essa minha experiência trabalhar trabalhar na indústria fez com que eu fosse para, quando fiz o mestrado, quando me inscrevi no mestrado, que levasse todo o tema do mestrado para uma parte muito mais experimental. Tudo aquilo que não podes fazer, na maior parte das vezes, nas empresas, por condicionantes técnicos, financeiros, comerciais, sejam eles quais for foi o que eu tentei desenvolver na esad Também porquê? Porque temos umas boas oficinas e era o sítio ideal para para fazer essa exploração. Uh, trabalhando eu numa, numa empresa de cerâmica, uh, foquei o meu trabalho, numa primeira fase, em cerâmica. Não foquei, foi nas tecnologias que trabalhavam, que desenvolvia na fábrica, que era essencialmente prensa e roller. Eu fui, fui para o enchimento, que me deu muito mais, muito mais prazer. E foi nesse, nessa questão de trabalhar por via líquida, o enchimento por via líquida, que eu cheguei ao, ao tema de moldes. e Enquanto nas fábricas nós tentamos repetir ao máximo a forma, não é? Que é o, para isso é que serve o molde, que é para, para repetir a mesma forma. Eu aqui criei, ou desenvolvi, ou estudei várias técnicas que, isso não, que não fizessem isso, fizessem precisamente o contrário: que era cada peça seria uma peça única resultante do mesmo molde. Ou seja, Fui arranjar problema ou, lenha para, ou a lenha para me queimar, como costuma dizer, não é? Porque o molde, e então, o molde é para repetir, e eu queria que os moldes não repetissem. Este, este era uh, o princípio fundamental do projeto. Também assim, queria que os moldes, que as peças transmitissem tudo o que acontecesse durante esse, projeto, durante esse processo. Porque nas fábricas, quando algo corre mal, a peça é logo deitada fora. Aqui não, queria que a, que a peça fosse contar todo esse percurso e que o erro e que a falha e que a imperfeição não fosse um fator inibidor, mas sim um fator potenciador de criatividade. Pronto, e foi assim que eu, fiz uma, que eu, que eu comecei o primeiro, a primeira estratégia. Podes? A primeira estratégia que eu desenvolvi foi, fanático que eu sou por puzzles e por peças de lag desde sempre, fui para uma, para uma, se calhar para a abordagem mais simples e mais direta, que foi criar um módulo, neste caso um cubo, que depois evoluiu para outras formas partindo do mesmo cubo, e que não era mais do que empilhar o, os, as pecinhas de gesso que eu tinha de, para fazer a forma. Resultado? Com, não? Não interessa, pode ficar. Resultado, o que é que acontecia? Nós sabemos que os moldes tendem a ser a ter o um, um mínimo número de peças possíveis, né? porque eles têm que ser manuseados, e eu aqui estava a fazer o contrário. Estava a, era a criar um molde com 100, 50, às vezes com a maior parte com o máximo de... Tass... às vezes usava as peças todas de gesso que tinha e não chegavam. E então, tenho aqui algumas peças mais simples, mas este, esta estratégia é muito gira, porque permite-me fazer uma peça mínima, quase 5x5, como fazer uma peça, se calhar, para fazer as, aquelas coisas, aquelas talhas que a... não, porque o é diferente, mas permite-me fazer a peça maior que eu consiga, tendo em atenção a, ter, a, a dimensão do forno. Pronto. Isso, isto é engraçado, porque... Não, nunca desenvolvi muito esta técnica, esta, esta estratégia, porque é aquela que eu acho que é mais, que é mais simples, mas está aqui a coisa, eu disse, se calhar isto tem que caminhar, é para esta escala, sair da escala da mão, sair se calhar usando outras pastas, em breve se calhar vamos ter novidades sobre isso. Mas como estão a ver aqui, tudo isto tem arestas, tem não cortam, podem estar a descansar, não... mas pronto, tem as imperfeições de, de tudo o que aconteceu durante o, o processo. Pronto, esta foi a primeira estratégia. Foi, se calhar, aquela mais simples, que eu arranjei. Pode passar. Isto foi tudo desenvolvido no mestrado. Aqui peguei... Enquanto a outra podia fazer uma variedade incrível de formas, aqui quis fazer o contrário. Quis que as peças tivessem sempre uma tipologia que fosse rapidamente identificável, mas que também fossem todas diferentes umas das outras. Então, o que é que eu pensei? Bem, vou pegar num molde que já existe e vou desconstruí-lo, vou destruí-lo todo. Então com recurso a um serrote, não é? nas oficinas, verão, lembrem-se que, que na altura no mestrado apanhei setembro, então ali a, a serrar intensamente ali um molde de gesso, cortei isto em, acho que são em 60 tasselos, e depois furei-os e uni-os todos com um elástico. O que é que acontece? Cada elemento do molde que se mexa, os outros todos têm que se reajustar, porque eles estão todos interligados uns com os outros. Eu estou aqui a falar deste cimento por via líquida, espero que toda a gente saiba como é que como é que a coisa se processa. Às vezes podia não, não. Se quiserem fazer perguntas, também é só levantar o braço que eu paro um bocadinho e falo. Bom, podes passar à frente então. E então está aqui o molde todo cortadinho. Então aqui há algumas peças, duas neste caso. Eu fiz 30 ou 20, 25. Já nem sei quantas fiz. Pronto. Isto também são tudo peças de edição limitada, até porque o molde depois começa a ficar com desgaste e eu, depois do molde estar feito, está feito, não faço mais. Posso fazer um com a mesma estratégia diferente, como foi o caso, já fiz jarras maiores, mas estão feitas 25, 30 peças, estou, estou satisfeito. Pronto, também não é, não é nada de, de novo, mas de novo não, de muito complicado, mas acabou, acabou por dar um resultado bastante interessante, porque ao início as pessoas pensavam que as peças eram todas iguais, e eu dizia, não, vê lá bem, olha lá bem para elas, então começavam a olhar e viam que, que eram realmente todas diferentes. Podes passar, se faz favor? Bom, aqui são triangulozinhos de, de gesso, este foi o, o, a estratégia, se calhar, que, que no mestrado me levou mais tempo, porque foi a mais difícil. E que eu queria que o molde de gesso fosse quase como uma folha de papel, que fosse, tem ali um, que é, já, já é a versão ponto dois da mesma, da mesma ideia. Que fosse quase uma folha de papel em que nós estivéssemos a, a mexer, a dobrar e a, a, a construir a peça por si. Uh, aqui temos vários problemas, cara, aquilo que toda a gente dizia, a Rita inclusive, que o gesso tinha que ter uma espessura mínima, 3 centímetros. Eu não, não pode ser 3, tem que ser muito menos. Então eu disse, vou fazer o molde com a espessura do gesso há de ser no máximo 1 centímetro. é pá, não te metas nisso. Não, mas assim mesmo é que eu vou. É 1 centímetro, o que é que isso implica? O gesso é muito mais frágil, o próprio molde para manusear era mais frágil, só estava a arranjar problemas uns acima dos outros. Pensei, bem, uma das, uma das maneiras que eu experimentei foi fazer tipo uma sanduíche, em que a parte dentro do molde fosse gesso, a parte interior fosse uma, um material fosse flexível, mas tinha que ser poroso para deixar passar a umidade, e depois arranjar uma, uma, uma parte exterior que seja uma parte mais rígida, que permitisse esse manuseamento e que eu conseguisse mexer o molde sem mexer a forma lá dentro e sem o estragar, como é óbvio. Como é que eu vou unir isto tudo? Cola no gesso? Dificilmente, não é? Até dava, mas depois a ideia era tipo, ir mudar as coisas e substituir. E então... Depois de muito pensar e de muito, muito... Devia ter de trazido um, um Podem passar depois isto por aí. Pesquisei e descobri que há umas coisas no, no móvel que é porcas de encastrar. Acho que é o nome disso. E então criei uma maneira de criar pequenos triângulos de gesso, porque isto é modular, é? dá para fazer de todas as maneiras, e que tem uma porca cá dentro, com um parafuso, com a fibra têxtil aqui por dentro, o PVC de fora, pronto, criei. Se quiserem passar, podem ir passar. Não vale ficar com isso no bolso. Estou brincando. Pronto, então foi isso. Podes mudar. E estas foram algumas peças que eu fiz na, na ESAD. Esta tem um bocadinho de cor, porque também é isso fui obrigado. Digo, Epa, não, pá, cerâmica tem que ter cor, e eu não. Para mim, é o que estou focado é na forma, mas tem que ter cor, que é a questão do, da te, do, do do fogo e a questão da pasta, aquela coisa toda que os ceramistas têm que dominar as duas coisas. Mas eu não sou ceramista, só estou aqui a desenvolver moldes, eu nem estou preocupamente pensado, interessado na cor. Pronto, eu nem sei muito bem as formas que vão sair, sei mais ou menos o que é que vai sair, mas aquilo é sempre uma surpresa, quando estou a desmontar o molde, é que é fixe. Yeah, okay. E depois, às vezes é engraçado porque estou tão curioso a ver o que é que vai sair dali, precipito-me e se calhar às vezes já abro antes de, de ter uh, o tempo certo e às vezes as peças uh, não ficam boas, estragam-se. E uma peça que, que se estraga é uma peça que nunca mais eu vou conseguir fazer, porque isto não dá para pa repetir. Pronto, mais uma vez tenho aqui costuras, então acabei por usar ali um bocado de verde caldas só para... Para um... dizer que sim. Para dizer que sim, pronto, foi mesmo <risos> isso. Foi para, para mostrar que afinal também o secouro. Uh, acho que podes mudar. Pronto. Isto já são algumas fotografias do que está ali. É? Este molde já evoluiu um bocadinho, porque a minha, o problema que eu tinha era como é que estruturava a, a, a forma. É? Era um problema como é que, eu, como é que a forma fica estante, porque o molde é tão articulado, é tão flexível, como é que eu vou conseguir? Bom, também mais uma vez lembrei-me, é posso criar umas varetas, umas estruturas que estejam presas à base. E, pronto, e foi assim que, que eu comecei a... que fiz, estas, que fiz este molde e que tem... Fiz aquelas duas peças, há mais duas ou três, mas não fiz muitas mais ainda. Com o molde tentado por aí, em alguns sítios, e então ainda não consegui. Mas agora, de futuro, acho que vou experimentar a usar algres ou, ou porcelana, porque já nem quero vidrado sequer. Agora, nem cor nem vidrado, é só pasta. Tem aqui o um exemplo, tem estas varetas, para segurar. É claro que podem ir lá, se não mexerem com muita força, mas podem ir lá ver que o molde está, está completamente fixo, porque... Elas estão todas interligadas umas com as outras e basta fixar algumas que elas ficam fixas. Bom, estas costuras eu bem as tento minimizar neste caso, mas pronto, é, não dá volta a dar porque o, o, o gesso tem, tem espessura. Mas, mas pronto, consegui reduzir de 3 cm como obrigavam para 7 milímetros ou 1 cm, mm, não está mal. Uh, posso? Ok. O outro. A outra. a outra peça que está ali, aquela jarra. Aquela jarra é provavelmente o primeiro projeto que eu fiz depois de ter saído da escola. É claro que as jarras que eu mostrei antes também já foram feitas depois da escola, mas uh, vem num, num seguimento do, de uma estratégia que eu, que eu desenvolvi no mestrado. Estas não. Pensei, bem, vou fazer um, um molde que seja composto, mais uma vez, com peças muito fininhas de gesso, ou seja, coisas muito frágeis, mas se tocar muito naquilo elas, elas partem-se. Criar um molde que seja por camadas e de bem. Uma mas já rapaz com 25 e tal. 25 camadas de gesso acho que, acho que pode ser uma boa solução. Quando cheguei à, à décima já estava farto. Porque tinha que fazer uma, uma camada, uh, colocá-la completamente de direita, deixar secar, fazer outra, deixar secar. Vocês estão a ver o tempo, não é? Pronto. Mas pronto, fez-se. pode passar, desculpa. Isto agora é um vídeo, deve estar aí um, um playzito qualquer, alguns por baixo. Pronto. Sim, muito rapidamente. Está um bocado acelerado. Está muito acelerado. <risos> era bom que eu trabalhasse assim, não era? <risos> Epa, isto está muito acelerado, não dá para pôr mais devagar isso. Não é esta a velocidade. Pronto, é um pequeno teaserzinho só de como é que. Pronto, isto foi feito para, para a vícara. Por isso é que está cá, que foi eles que editaram o vídeo. Uh, podes passar. Está aqui mais umas fotografias das jaras Bom. Tá. Eu também, para não ser muito, muito maçudo, não trouxe todos os projetos. Não? Se calhar estávamos aqui o resto da tarde. Vamos passar à frente. Pronto, aqui é um, uma outra versão do molde. Eu uma vez pensei assim, epá, se calhar devia fazer um molde que não tivesse interior, em que o interior fosse definido conforme, ou que a peça fosse definida conforme as peças que eu eliminasse dentro do molde. Isto foi outra coisa que eu comecei a fazer e quando cheguei ao segundo dia de estar a fazer este molde ao terceiro já estava a ficar um bocado farto. Porque tinha a ideia de fazer um molde assim. Pai, ficou assim, é para experimentar, fiz um molde de da altura. Pronto, isto tem... Pá, não sei, mas deve ter bastante... O que é que eu fazia? Fazia um bocadinho de gesso, raspava, fazia assim uma forma deste género e a seguir fazia outro bocadinho de gesso ao lado, cortava mais um bocadinho. Assim, este molde é um molde que é compacto. Se nós quando formos a montar as peças estão todas lá dentro e estão todas estão toda o molde é todo fechado. Pronto. Depois se eu tirar uma peça e se tirar a outra a seguir da que está, uh, falta-me o termo, que esteja logo ao lado e outra e outra, eu posso fazer um molde uma peça pequenina ou posso fazer a peça do tamanho do molde que é para ir uma dá para fazer se calhar um centro de mesa para ir com 30 centímetros. Pronto. Também pedi ter posto este molde aqui exposto mas é um molde um pouquinho pesado. Confesso, porque é só gesso. Pronto, fizeste bem mudar. Pronto, isto aqui é um bocado uma, uma hipótese que pode sair, não é? Eu tirei as peças que faltam aqui. Este aqui eu consigo repetir. Este é um molde esquisito porque eu consigo repetir esta peça. Basta eu saber quais foram as peças que eu tirei daqui de dentro, mas nunca fica bem igual, porque ou vai ter uma costura mais para um lado. Vai ter uma... Pronto, então é isso. Eu tirei estas peças, as outras todas estão todas completamente encaixadas umas nas outras e o molde fica fechado. Pronto, depois o resto é o podes mudar, vou para lá. Ah, OK. Epá, pronto, OK. Construir um molde é é que foi, podes voltar atrás dos dois slides, faz favor? Pronto. Imagina este, fazia um pequeno, um pequeno pedaço de gesso. um O com uma lixa raspava três ou quatro ângulos conforme eu queria. A seguir fazia uma confragem à volta e enchia de gesso ao lado. Ao partir daquela que ficava ali raspava mais um bocadinho. E depois fazia ao lado da outra, de uma destas já fazia a terceira. É claro que tinha uma, fazia uma de um lado e já ia fazer do outro, e assim, de maneira a conseguir-se retabilizar o tempo. Pronto, este molde tem... Só dá para encaixar daquela maneira. Nós, se formos a ver agora, a seguir, podes mudar, se faz favor. Isto tem tudo números. Não em faces que possam estar na peça, mas tem tudo números para eu... Para, para além disso, eu tenho uma cábula. Isto está tudo... Eu, fotogra... eu montei o um molde, uma peça, fotografei. Montei o um molde, fotografei. Montei outra, fotografei. Tem quase um um flipbook que dá para perceber quais são a... Mas já arranjei outra solução, um bocadinho para pensar naquilo que está ali com gesso com, com cores. Se calhar vou começar a fazer um gesso assim com níveis de cores diferentes para saber quais são as peças que se interligam umas com as outras. Tá, pronto, estamos sempre a, a ver também o que é que está a acontecer lá Pronto, podes mudar então. Pronto, e depois sai assim umas peças um bocadinho arquitetónicas. Eu nem sequer penso muito bem na forma, nem, nem na função, porque neste, neste molde era... Um molde muito mais experimental do que, do, que, do que técnico, do que formal, digamos assim, é mais uma coisa mais Isto porquê? Porque, pá, porque eu procuro também, pá, já que estou aqui a explorar moldes, a destruir, a usar novos materiais, a usar novos conceitos, deixa-me cá ver se eu consigo criar conhecimento também aqui nesta, nesta área, porque é esse o meu, é esse calhar o meu foco, porque uh, mais do que comercializar, dá-me muito mais gozo estar fechado no ateliê Claro que podem bater à porta e eu atendo-os. Dá muito mais gosto estar lá fechado a experimentar e depois ainda estou a experimentar uma coisa e já estou a pensar: é pá, posso fazer assim. E depois posso fazer assim. E depois posso fazer assim. E depois tenho um caderno cheio de apontamentos e que só se calhar quando tiver mais daqui a 20 anos é que eu consigo completar isso tudo. Mas pronto, está registado. Bom, também fizeste bem mudar, estás-me a dizer para eu avançar, fizeste bem. <risos> <risos> uh, toda a gente diz que moldes por enchimento tem que ser com gesso. Epá, eu fiz um molde que não usei uma pinga de gesso. E agora? <risos> é? Uma. Não usei gesso nenhum. Epá, o que é que eu fiz? Epá, a primeira experiência que eu fiz foi pegar num papel de jornal, aproveitar a, a porosidade do jornal, fazer um cartucho, despejar a pasta lá para dentro e esperar a ver se aquilo absorve. Absorve, absorve, absorve. Ok, se calhar funciona. Bom, Peças pequeninas. Agora vou fazer uma peça grande, que é para dar... Para dar. Para dar gosto, mas mexer no jornal não vou conseguir mexer o jornal para virar o molde, é? como devem estar a imaginar. Podes mudar, se faz favor. E pronto, então criei aqui uma estrutura de madeira, pus o jornal por dentro, a forma está, não está minimamente estudada foi, epá, foi desenhar um bocado de madeira e recortar. Pus esta rede aqui só, só para não haver porque às vezes a mexer podia dar um, um toque, só para não tocar no, no jornal. Pronto, e toda a gente diz pensa que eu fiz esta peça com jornal, que mergulhei jornal em pasta e que cozi, mentira. O jornal foi só usado para fazer a parte de fora. É claro que a seguir, deito, deito o jornal fora, porque o jornal fica completamente O jornal não fica completamente destruído, mas calhar as quatro ou cinco folhas interiores, calhar ficam destruídas. destruídas Eu tenho três peças, que são as que estão aqui, não estão acabadas, não estão nada, porque mais nem sequer estão vidradas. Não há uma acho que está vidrada. Porque eu queria só experimentar, perceber como é que ficava esta textura e por acaso fica, fiquei agradavelmente surpreendido porque copia mesmo tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. É bastante, é bastante giro. Menos uma coisa que é, eu para fazer esta peça demoro uma semana. Porquê? Porque a peça realmente, se calhar ali numa hora, duas horas no máximo, ganha a espessura que eu quero na, na pasta, despejo, mas depois o molde está está tá encharcado em água, o próprio também fiz isto de inverno, mas a própria peça demora muito mais tempo a secar, e então eu também, porque já destruí algumas, pego no molde, meto o um molde numa, numa prateleirazinha e já sei que faço a segunda-feira, quando chega ali a sábado, ok, abro o molde e desmancho e assim já não tenho grandes problemas. E pronto, acho que, acho que é só, falei um bocadinho de pressa, falei muita coisa, espero que tenham percebido pelo menos metade e se tiverem dúvidas eu posso ajudar ao tentar explicar. Obrigado.